Nesse vídeo eu faço a comparação real entre os vaporizadores Pax 3 e o g Elite, Pax versus Greco Science, as marcas, comparação real entre os dois e passo um pouco do review final, avaliação dos dois prós e contras e peças que você pode usar com eles. Beleza? Fica ligado! Salve, salve galera, como vocês estão? Nesse vídeo aqui a gente vai fazer né, a comparação entre os dois, entre o Pax e o GPN Elite Os dois vaporizadores bem já renomados, famosos e bem conceituados lá fora E aqui dentro do Brasil agora também Então vamos para os aspectos, né? os aspectos... De preço, o Pax é um pouco mais caro sempre do que o GPN Elite, né? Não sei se é pela fabricação também, a fábrica é muito bem feita, todos os, os produtos ali na né? Greco Science também, mas ele sempre está um pouco mais caro, né? Tanto o, o, o original quanto o paralelo, eles, ambos são equivalentes, né? O GPN sempre está um pouco mais barato e o Pax um pouco mais caro. Quantidade, né? Qual é a quantidade deles? O GP, na verdade, cabe um pouco mais. Tem um tamborzinho que é, equivale a... Aparece na tela. E o Pax tem um tamborzinho que cabe, acho que 0.3 gramas. É um pouco menor. Portabilidade. A portabilidade, os dois são praticamente o mesmo tamanho, né? Como vocês podem ver, né? São bem portáteis e discretos, né? Então são meio que a mesma coisa, de certa forma, se equivalem. Uma parte importante é o sabor, né? O sabor deles, qual que é o sabor de cada um quando se aprecia. O Pax tem um sabor que eu considero melhor do que o G.P. O G.P. não tem um sabor ruim, mas ele tem um sabor bom também, mas não chega a ser tão bom quanto na verdade se você só costumou a fumar em vez de vaporizar Então ambos você vai sentir um sabor melhor, sabe? De você estar tá sentindo alguma coisa pura e não a combustão que é o que faz mais mal, né? Então os dois são bons o sabor, mas o sabor do Pax acaba sendo um pouquinho melhor O do G-Pen o GP Elite é um tamborzinho de cerâmica e o do Pax é um tamborzinho de alumínio mesmo, de ferro. Tempo de duração: segundo os fabricantes, o GP Elite dura 60 minutos e o Pax dura até 100 minutos. Eu percebi um pouquinho, sim, um pouquinho mais de bateria no Pax, mas pouca coisa, sabe? Não chega a ser muita diferença entre os dois. E a durabilidade: quanto à durabilidade, né, a marca da Pax original dá 10 anos de garantia. E o GPEN deve dar, eu não lembro exatamente, mas não são 10 anos de garantia em si. Na prática, o que eu achei da durabilidade dos dois, né? Já carreguei os dois, já derrubei os dois também. E o Pax, eu posso dizer que, assim, mesmo ele sem proteção, né? Dessa forma ele já caiu e continua funcionando bem. O GP eu tive um outro, não sei se o cara que mandou era um paralelo ou não. É a primeira versão que ele me passou do Elite. E ele acabou quebrando com o tempo, sabe? Não por cair, e sim essa, essa parte de encaixe da parte de cima daqui do bucal, né? Do, de cima do tambor. Essa parte aqui eu fui tentar limpar uma hora e ele acabou quebrando facilmente então assim ele todo é bem feito e composto mas essa parte dali do bucal é uma parte que parece ser meio plástica e com o tempo ou se estiver quente ou não esperar esfriar ele também vai quebrar fácil então por isso eu acho que ele é menos resistente do que um Pax beleza, a ergonomia, a portabilidade, a praticidade dele na mão e no bolso dos dois, qualquer. Preciso confessar, sabe que reparando que ambos esquentam bastante, né, o vaporizador, por si ele, né, vai acabar esquentando. Mas eu senti que no GPen ele esquenta um pouco menos. Do que no Pax? Não sei se é porque no Pax ele é todo de metal em volta, né? Então, né, todo metal conduz esse calor e você acaba esquentando a mão e até mesmo a, o bico, né? Então, você às vezes vai fumar numa temperatura, na temperatura mais alta, ele acaba esquentando demais e até acaba meio que queimando, pode queimar sua boca se você usar numa temperatura muito alta. O Pax eu senti que ele também esquenta, mas tem uns lugares de borracha onde você segura ele que esquenta menos, entende? É mais suportável nesse quesito, né? E o bucal também, ele acaba esquentando um pouco menos, eu acho, sabe? É mais suportável também, nesse quesito eu dou totalmente pro gp. Próxima comparação é o fluxo de ar, que é uma coisa que eu não vejo muitos falando e acho super importante porque um bom fluxo de ar, né? É um, é, eu, eu prefiro muito mais um fluxo de ar, um bom fluxo de ar do que um ar preso, sabe? Você ficar fazendo muita pressão para sugar, entende? Então, nessa, nesse quesito de fluxo de ar, ambos são ok, né? Mas eu senti que o g é um pouco melhor no fluxo de ar, não sei como, a abertura dele, o único buraco que ele tem aqui é de carregar, mini USB aqui embaixo, e ele tem um fluxo de ar que eu acho bem melhor, suave, mais gostoso do que do Pax. O Pax, senti que ele... Trava um pouco, você tem que fazer um pouco mais de, Não é que trava, mas você tem que fazer um pouco mais de esforço Para sugar, principalmente quando está acabando O fumo E emendando nisso, o Pax né, Como eu disse ele, eu, eu não gostei muito do fluxo de ar Dele no final das contas Depois de meses usando Eu preferi o fluxo de ar do Gpen E aí eu fui ver lá fora e, né, Nos lugares onde vende Você tem um tambor maior né, Você tem a pecinha daqui de baixo mas ma, mais retinha, mais fininha e essa que é maiorzinha, né? Isso é um ponto negativo que eu dou pro Pax, é um dos únicos pontos negativos, assim como ele esquentar muito. É que se você põe essa tampinha mais rete, né, mais fina, que você cabe mais fuma aqui dentro do tambor. Quando você tira o fumo, parece que ele não aproveita tudo e essa última parte do final que fica perto da tampinha, ele acaba é, parecendo que não foi aproveitado. Então, eu aconselho sempre você usar essa, essa pecinha que tem, é para meio tambor, para você dar uma prensada no fumo, que o Pax funciona melhor quando ele é pressionado, bem prensado ali. Dito isso... Né? eu não consegui o fluxo que eu queria eu improvisei essa peça aqui porque eu vi no Mercado de Livre eu vi na Amazon, vi em vários sites lá fora e aqui lá fora já existe bastante várias peças para o Pax e para os outros vaporizadores e uma peça que ajuda muito nisso, ela prensa o fumo e você regula qual a altura que você quer deixar, depois eu ponho aí na tela para você ver. E aqui dentro é um absurdo, eles vendem por 120, 150 reais lá fora, é tipo 10 dólares, sabe? Então eu acabei improvisando, fiz uns furos na minha, depois eu mostro qual coisa, deixei no comentário, a gente faz um vídeo depois mostrando como a gente faz essa peça ficar diferente. E assim eu consegui um fluxo de melhor com o pax e lá fora eles têm vários tipos de adaptadores às vezes bucal diferente que adapta para você usar com bong também então né, é muito mais explorado lá fora do que aqui dentro né já tem um bom tempo lá fora mais do que aqui dentro também tempo de carregamento ambos dizem né de, de 3 horas é o necessário, e sim, eu não sei se a minha unidade veio é com problema ou não, mas a carrega entre 3, às vezes 4, não sei como, porque os leds apitam que estão tudo, né, mostram que tá tudo carregado, mas quando eu vou dar uma verificada, ele não, não, não mostra de fato, assim, que tem estar tá tudo carregado, então eu deixo mais um tempo lá e aí, às vezes fica mais que 3 horas carregando. O g é por aí 3 horas em si e ele desliga quando carregou. Então agora vamos para o test drive e vamos ver o tempo de aquecimento.